Hoje a gente vai mostrar um pouco da vida, ou toda a vida, do Narciso de Oliveira, popular mancha, ou mexe, garçom, há 48 anos, hoje já aposentado, também teve a sua vida profissional na Souza Cruz e também na antiga Madema. Aposentou-se, mas já era garçom. Já era garçom, já. Eu já tinha passado por Rio Negrense, Santa Helena, uh a churrascaria trabalhei em todas comecei a minha vida no FUCS, no Fucus a sede antiga né daí fizemos a sede nova né posso dizer que fizemos né com a minha venda vendas enorme né que nós fazia e passei por churrascarias toda Jerônimo antiga churrascaria Jerônimo poucos conhecem né que hoje é o filho dele é administrador do Marco Januário eu estou por lá ainda Uh, trabalhei em fronteira, Pampas, com vários patrões. Onde precisava um serviço de ligação, uhum. lá estava o profissional, Narciso. Conta para nós como é que surgiu esse apelido Mancha ou Mecha. Quando é que foi? Nossa, isso aí foi lá por 70, quase 75. Eu tinha um, uma meia dúzia de cabelinha, depois formou uma mancha, né, uma mecha. E aí fui ficando, mancha, mecha. Mas hoje o que predomina? Como é que você é conhecido? É o Mancha ou é o Mecha? Ou é os dois? Os dois, os dois. Alguém me chama de Mancha, alguém me chama de Mecha. E o nome mesmo, poucos sabem o meu nome. So, só na família? Só, só. Praticamente só. Mas conta uma história legal de garçom, quando você iniciou, de repente, é, derrubou alguma coisa, algum dia. Porque o garçom, de vez em quando, lá no início, ele tem uma historinha para contar de uma coisa, de um acidente que aconteceu na hora de servir. É mais ou menos assim? Olha, foi sempre saía uma, agora faz hora que não sai. Alguém, eu com bandeja servindo, alguém contando história um para o outro, assim, mão de baixo para cima na bandeja, até muitos de longe escutavam o barulho, né? achavam que fui eu, não, alguém bateu na bandeja de baixo para cima, né? e acabou caindo tudo, né? e eu fiquei com a cara no chão, né? mas nada a ver, não fui eu na verdade, né. A profissão mancha de garçom é difícil de aprender? Ela demora para aprender? Como é que é? Não, difícil não é, só que tem que ter vontade, né? Querer ter o dom para isso, né? A profissão de garçom, ela está se extinguindo? Ela está desaparecendo? Olha, tinha muitos até hoje. Eu acho que eu estou sozinho. Uh, muitos morreram já, né? Uh, outros foram embora daqui, outros pararam. E eu estou aí, né? e Hoje quase não existe Garçom mesmo, com prática Quase não existe Gosto do que faço Para mim é um prazer servir Já servir é, Autoridades De fora daqui, políticos Como é que as pessoas que você vai servir Como é que elas te tratam? Olha, eu não posso conversar muito né? Mas eles querem conversar eles, eles me atendem muito bem Eu atendo muito bem eles Se entrosamos muito bem Deixa um recado legal para os nossos seguidores, estão acompanhando a sua história. Olha, sempre acredite, sempre faça bem feito, que isso vai ser bem lembrado e você vai ser, ser valorizado, né? faça bem feito.